Carta dos valores e vamos complementar. Dois arcanos maiores e eu já vou trazer também uma mensagem do oráculo. Uau, carta da Elevação Aquário Você está com a energia boa Mesmo que haja Uma oscilação De alguém que quer mostrar valores Através de conquistas O que não é ruim não Porém, conquistas Vem e vão E isso não pode te Desestabilizar Tirando isso Vejo que Você vive como essa árvore Que ninguém bota fé Mas que surpreende demais Em questões de valores E é exatamente para isso Que todos nós estamos aqui Para ser feliz para se sentir vivo, para obter infinitos conhecimentos e não para provar alguma coisa. Olha que interessante. Se você duvida de você porque ninguém te nota, a carta do carro vem mostrando que é desse jeito mesmo, sendo você que você vai ter sucesso na vida, porque só o motorista tem poder sobre a direção que segura. Então, quando você assume essa direção, a tendência são as pessoas te acompanharem. Mas, ainda assim que tenha pessoas te acompanhando, é você quem segura no volante, é você quem muda a marcha e é você que tem a visão de todos os lados. Por que estou falando tudo isso? Porque com a carta do imperador junto, podemos concluir que só depois de você se amar, se valorizar, confiar em você, se autoconhecer, saber quem você é de fato, mesmo que tenha alguém dizendo o contrário, é você quem dirige o carro da sua vida. E é assim, nessa pegada, que as coisas vão se apresentar para você de uma forma mais estruturada. Porque é mais dentro de você do que nas razões que existem lá fora. E isso envolve muito foco, disciplina e amor próprio. Carta da Elevação Olha que carta linda! Em momentos de conflito, crescemos em entendimento e compreensão. Reúna todas as partes de si mesmo e vivencie si um momento de entrega ao seu ser mais elevado. Integrar-se com a vida é o caminho da elevação. Ou seja, o momento pede elevação da sua alma, mente e corpo, unindo e conectando todo o conjunto da obra. E não apenas em pontos pequenos ou situações pequenas. Porque é irrelevante tudo isso perto da grande existência que é você, tá bom? Gratidão.